a você, psicóloga e psicólogo do SUAS, que estarão com a grande tarefa de estar como delegado nas etapas estaduais e na etapa nacional da Conferência de Assistência Social. A décima primeira Conferência de Assistência Social traz como tema a garantia de direitos e o fortalecimento do SUAS. Entretanto, esse será um tema abstrato, será uma grande abstração se a gente não refletir criticamente sobre o que está acontecendo hoje em nosso país né? e, em particular, com o que vem acontecendo com o nosso Sistema Único de Assistência Social. Falar em garantia de direitos, falar em fortalecimento dos SUAS na atual conjuntura exige de nós a reflexão crítica sobre os ataques frontais que vêm sendo efetuados pelo atual governo contra os direitos sociais conjunto, que são conquistas do povo brasileiro, né? e em especial contra os direitos socio-assistenciais operacionalizados pelo, por meio do Sistema Único de Assistência Social. Nos últimos 17 anos, o SUAS vem sendo construído diuturnamente, diariamente por meio dos usuários e usuárias, por meio dos trabalhadores e trabalhadoras desse sistema, como uma forma de levar a população brasileira, construir junto com a população brasileira, um conjunto de seguranças e garantias no campo da proteção social. E é esta conquista que hoje está em jogo. O ataque mais recente, como já divulgado, é o mortal corte orçamentário para assistência social proposto pelo governo para 2018. O orçamento proposto inviabiliza a personalização do Sistema Único de Assistência Social. Então, discutirmos fortalecimento dos SUAS, falarmos em garantia de direitos, sem discutirmos esse corte proposto, sem pautarmos a recomposição do orçamento, é, serão palavras ao vento. Então, o atual momento que a gente vive nos coloca o desafio de intensificar as nossas mobilizações, de pautar nas conferências estaduais, que lá estaremos, este assunto, se quisermos, de fato, continuar com o Sistema Único em pé, operando, pensando na sua expansão, pensando na ampliação do acesso dos seus programas, serviços e benefícios à população brasileira.